Eu sou, e estamos aqui no Lost Miner Fala aí! bem pessoal estamos aqui no Lost Miner para você que não me conhece eu sou o Gustavo e estamos aqui no Lost Miner para estar jogando aqui esse jogo bem bacana o link para download dele vai estar na descrição do vídeo eu acho ele é muito bacana é, eu tenho certeza que vocês vão gostar ou não mano tô eu vou mesmo. morrer de fome Calma, tem um.. Olha. Nossa, comigo aqui. Deixa eu matar uma cobra aqui. Esse jogo aqui é muito bom, velho. É muito bom? Deixa eu matar essa cobra aqui. Entraram na minha casa e roubaram o meu Playstation. Nossa, que música mais oh, tá Pesquisa velho. Pesquisa isso no YouTube. Entraram na minha casa e roubaram e o roubaram meu Playstation, mano. Existe. Cobra. Tá? Matei ele, é pro level 1. <risos> Parabéns. Bem, só vamos estar tá aqui construindo essa casa ridícula, quase Ridícula. Ridícula. Mesmo, ridícula. Entraram na minha casa e roubaram o playstation Playstation. Nossa, mano, eu entrei dentro da, da, do bloco de terra, mano. Nossa, eu entrei de novo do, no bloco de feno. Tá louco, mano. Tô bichão mesmo. Eu sou, mano, sou bichão. Só vou aqui, entra <risos> Entraram pela... da minha casa e roubaram o implícito. Eu sou o cara muito bom em fazer casa. Ou não. Entraram da minha casa. Deixa eu, deixa eu quebrar isso aqui. Eu não tenho motivo pra estar. Oh, mano, muito obrigado, hein, mano. Por quebrar... A... Nossa, tá, mano. Mano, a cara tá ali, nossa, velho. Não, eu sou uh, um de casa, carro atrás dos portugueses. Cada cara, tá cada cara, cada cara, cada cara, cada cara, okay. agora, agora é. Então eu vou tirar esse meu casco aqui, trarão da minha casa e roubar o meu cliente. Oh, ah, não, mano, anuncio, velho. Eu gosto, alvo. Nossa, mano, então eu é vou aqui dar uma minerada Eu também, um minerado em off Famoso, né, mano? Famoso minerado em off Amor então, é, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. É, Ative o sininho de notificação. Exatamente. E também. É muito importante você estar compartilhando esse vídeo com seus familiares, com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Beleza? Ah, mano. A não ser que essa pessoa seja um, seja um com fedido e não conheça ninguém. Aí Ué, eu já tá tem um argumento. Que eu vou colocar essa escada aqui, tipo, bem, bem nada mesmo. Ah. Só pra... <risos> eu vou construir uma varanda aqui, mano. Nossa, eu, eu acho que eu vou pegar carvão que Carvão muito importante Carvão Carvão Vou carvão. imitar a caranda Entraram, mano, tô te imitando Olha, tá mas agora eu eu, eu fiz vidro <risos> É, vidro <risos> vidro mente ah, era é mentira mais engraçado velho tão mais engraçado agora ah, gravar de novo porque você não tá sendo nada abjetivo não, não mano tá sim velho eu não vou gravar tudo isso de novo não mano tá louco <risos> Meu Deus. Não sei como retomar, né? É, tá uma coisa com coisa, bora você vai no objetivo Não. não. Eu não tá. vou regravar esse vídeo. Agora que a gente já tá aqui, tá achando que eu vou regravar. Cobra? Beleza, pessoal, vou matar essa cobra. Mata! Morre, morre, morre, morre, morre! Vou matar essa galinha também. Bom, eu vou pegar essa terra. Aí, galera, eu vou voltar lá para nossa... Se eu posso chamar isso de casa, né? Entraram na minha casa e roubaram o meu Playstation. Playstation. Entraram na minha casa e roubaram meu Playstation. Entraram na minha casa e roubaram meu Playstation. Playstation. Entraram na minha casa e roubaram o meu Playstation Entraram na minha casa e roubaram meu Playstation É, mano, esse vídeo não tem nada Mas bom, eu não vou gravar tudo Porque eu sou preguiçoso Na verdade tá chato, né? Não, mano, eu não vou gravar tudo isso Beleza, pessoal É eu eu A gente vai aqui, mano é. O que, que a gente tem. Nossa, velho, aqui tem uma rabina enorme. Bom é, o que, que a gente vai fazer? É, por aí. Vem dormir, vem dormir. Vou dormir. Vai dormir, pô. Rápido, rápido, rápido. Isso aqui é! ah, você tá no teu mundo. É. Ah, eu disse você te regravar? Eu não vou gravar. Literalmente eu não vou regravar. Beleza, pessoal. Então eu vou entrar no mundo dele aqui. Ativo o host. Eu não vou ativar a rocha Ativa o não Ativa o rocha, mano ativo o Eu tampo, eu tampo aqui Não, não vou ativar o Eu tampo, mano Aí não vai morrer Vai, vai morrer por quê? Porque a não tem o Ativo Ativa o rocha Ativa o rocha Ativa o que existe o um modo hacker nesse jogo Tô brincando <risos> <risos> Pra desistir de gravar <risos> Sem Tá, pessoal, então esse foi o vídeo mais merda do mundo, então beleza, mano. Acho que eu vou fazer, eu vou fazer um tempo esse vídeo, vai. <música>